Ei, gente, olha ah, como é que o Rex tá bonito, gente. Olha o roxinho dele, que gracinha. Olha como é que ele é fofo, gostoso. Olha. eu meu bebê. Olha ele olhando. gente, é tão fofo esse menino. Ele tá tão cheiroso, eu dou banho nele. Né, meu filho? Hum. Ele é carinhoso, gente. Olha como é que ele brinca, olha. Ele é carinhoso Ei, ei, Vivi Ai, os lentinhos deles estão tá afiados Ei, Vivi Olha, gente, foca o rostinho dele Pra vocês verem, eu vou segurar Olha que cacinho. Olha que gatinho. Olha, olha, olha E eles morrem forte. Ai, tá com dois meses, quatro dias Ai, ai Já tomou injeção Depois de amanhã vai tomar mais uma injeção Agora eu vou filmar a Magali. Olha a Magali, gente. Olha, ela é tão pequenininha. um gostosinha. Olha. E, quer ver? Ela é muito foguenta. E viver, e viver. E nenê, e nenê. E a foguenta. Ela é foguenta. A Magali é foguenta. Esse tá cheiroso. Olha o gato. Como é que brinca com esse filme? Ele não sabe brincar, né? Ele morde, forte. <risos> Aqui, gente, a Magalima que ela tá fofa, ó. Tá Lara. Tá Olha a Lara. Vem, Lara. Olha a Lara, gente. Olha a Lara. Que mocinha séria, olha. É séria, ama... aí é pra você ver. Eu sou séria, mas sou carinhosa. Oi, gente. Olha, gente, olha a mancha preta que tem no, nela. Eles mudou muito. Não sei se vocês está acompanhando o vídeo, mas eles mudou muito. Eles estava com a. Mostra essa mancha preta. Vou levanta a câmera. Olha aqui. Olha. a mancha preta nas costinhas da, da Lara. Gente, e essa era mais gordinha que o Rex. Agora o Rex que é gordinho. É a pele da, a pele da Lara é mais escura do que a da Magali. Pega a Magali lá para a gente comparar uma com a outra. Gostinho, gente. Quem quer ter um filhotinho desse? Escreve aí. Quem quer ter um filhotinho desse? Escreve na descrição. Fala, inscreve no meu canal, gente. Ixi, olha. Eles são muito, são muito ciumentos. Olha, olha, olha. Ó, oh, meu pai, não pode brigar. Não pode. Olha, não pode brigar, gente. Eu tô pegando vocês no colo, gente. olha, olha. Ah, ah, ah. Que ciumela, gente. É ciumento, olha. Olha, gente, que maldade. Olha, gente, não, vou dar carinho pras duas Calma, calma, Lara, calma Essa é a irmã Olha ah, Olha é a manchinha no peito delas, ó, oh, gente Olha a manchinha E aí, Lara, né, Magal? Olha Olha, meus filhinhos Olha, gente, essa aqui é a mais clara, tá vendo? E essa é a mais escura Essa é a Magali E essa aqui é a Lara Ixi elas é estranham é a outra, tem ciúme. Olha, olha esses dois a câmera, olha. Sem briga, olha, sem briga. Vamos tirar uma fotinho. Coloca o rostinho junto para tirar a foto. Tá, é espremido. É, né? é espremido. <risos>